Eu me chamo Bárbara Alves, sou ativista do Movimento Lérgica, sou pesquisadora voluntária do Gira e estou aqui para compartilhar de uma experiência nossa aqui, de resistência. Eu fui convidada né, pelo professor Fernandes e pela professora Júlia Falquei e Paula Baqueta para estar gravando essa entrevista Quero agradecer primeiramente a eles e falar um pouco sobre o curso Pensamento Lésbico Contemporâneo. Como eu falei, eu sou pesquisadora do GIRA, sou coordenadora do curso online sobre o pensamento lésbico contemporâneo e sou ativista lésbica e de Movimentos Negros de Salvador. Eu vou relatar aqui um pouco. Eu fui convidada né, para fazer essa entrevista para relatar um pouco a experiência do desse pensamento lésbico contemporâneo. E eu estou dividindo em três momentos. Quando surgiu a ideia, de quando nós realizamos essa parceria e de como estamos hoje. A ideia surgiu há dez anos atrás. Eu tive duas experiências. Dentro, uma dentro de um curso onde a professora Sueli Mércia, coordenadora-geral e eu coordenando os movimentos sociais, construímos Pensa... é. construí uma relação de sexualidade e trabalhando no projeto Mulher Masculinizada, onde eu fiquei inquieta e refletindo sobre a nossa atuação como lésbica dentro da academia, tanto como aluna, como produtora do conhecimento como professora, e a gente não se via, a gente, principalmente nós, a oriunda do movimento social, é oriunda da periferia. E aí, em 2017, não, em 2014, eu conheci o professor Filipe Fernandes, eu estava em uma mesa pela atividade do do 29 de agosto, dia da visibilidade lésbica. E depois da mesa nós conversamos algumas inquietações. E uma delas, é porque nós tínhamos abordado uma, uma aluna de um curso de pós-graduação e perguntamos a ela que lésbica ela estava citando no trabalho dela. E ela disse que estava citando o Luiz Mote E quando muito falava de de Adrilórdia muito rapidamente, e que ela não conhecia outras pensadoras ela, ela não tinha acesso. E esse incômodo foi, foi, foi, de 2014, até que, em 2017, até que, em 2017, nós decidimos construir um projeto onde nós iríamos fazer um curso em AD, que seria, de acesso tanto à lésbica que estava na academia como às lésbicas que estavam no movimento social, para que a gente se conhecesse e construíssemos nossas próprias narrativas. E aí surgiu o pensamento lésbico contemporâneo, que foi uma produção coletiva, inclusive, como essa, como essa gravação está sendo coletiva com uma companheira que foi tutora, a Laís, e Provavelmente também com a assista, A Adaira Nascimento. Nós construímos esse curso no intuito de visibilizar mesmo nossa produção. Porque nós estávamos indo para a academia e não estávamos nos citando, nem tínhamos conhecimento de nossa produção. E aí nós fizemos uma parceria com a UFBA. No 29 de agosto, iniciamos o curso que teve uma trajetória de, de edital, de seleção de bolsista e de seleção de cursista. A seleção de cursista foi online, onde nós desenvolvemos uma ficha, essas pessoas se inscreveram, foram selecionadas e no dia 29 iniciamos o nosso curso, que durou seis meses. Ele era através do mundo, nós tínhamos uma equipe de coordenadores elétricas, também selecionada. Tínhamos as vocistas, duas vocistas que nós tínhamos selecionado, o nosso coordenador na academia e eu como coordenadora também, tanto na academia como dentro do movimento social. Porque nós tínhamos essa atenção, trazer o um movimento social para dentro da academia. Mas numa construção coletiva, não numa construção engessada, como nós tínhamos até então sobre a questão de homogeneidade. E esse incômodo fez com que a gente produzisse um curso onde nós formamos 118 lésbicas, tivemos, estudamos 21 autores, autores essa que, não, que estavam incluídos. A Glória Azadu, que inclusive é homenageada desse colóquio pela sua produção, dentro de uma resistência né? e outras autoras, como a Julie Falquet e a Paola Baqueta, que, como iniciei agradecendo pelo convite, estavam no nosso repertório para serem estudadas e conhecidas. Tanto sua atuação como militante, como sua atuação na academia porque nós não vimos a atuação acadêmica e a atuação militante como separada, mas faz parte de um contínuo, como fala a nossa abelianista, esse contínuo ético. Na minha visão, e aí uma visão de Bárbara Alves, a construção desse curso se torna um ato de resistência a partir da formação teórica de uma de nossas... De uma de nossas é, de uma de nossos autores, que é a, Clark, a Sherry, Sherry Clarke, que é onde ela articula a nossa comunidade lésbica de forma teórica e constrói a ideia de lesbianidade como ato de resistência. E nesse momento, a gente começa a perceber que desde, desde o nosso início, da nossa reflexão lá em 2014, passando por 2017, é um ato de resistência, porque a gente, de alguma forma, encontrou todos os entraves para que o curso não acontecesse, para que a gente não conseguisse dar conta que é uma luta, já é um ato de resistência. E um ato de resistência a partir do momento, principalmente, quando o curso é atacado em 2017 para que não aconteça a nossa jornada, porque no nosso curso, nossa primeira edição, nós tivemos uma jornada E essa jornada, ela, ela foi ameaçada. Nós tivemos que fazer diálogo com a coordenação da UFBA, diálogos até tensos, porque nós fomos ameaçados por grupos, né? e aí você tem grupos homofóbicos e fundamentalistas religiosos, e de, por dentro da academia também, que não é uma coisa tranquila. Não. Eles não nos veem como produtoras do conhecimento, então houve uma tensão e voltamos a ser atacado agora na segunda edição onde algumas pessoas, nós não tivemos acesso, receberam um e-mail né, dizendo que nós estávamos fazendo apologia a um beijo lésbico dentro do curso e espalhou e-mail para algumas pessoas e via face tentando nos desmoralizar, tentando fazer com que nossa, nossa prática não fosse aceita pela, pela sociedade acadêmica. Então, isso, esse processo é intenso. E aí, a gente compreende mais profundamente quando, quando nós temos depoimento de algumas pessoas, como a Dani Nascimento, que disse que chegou em uma atividade extra-academia, e me abordou e disse, vocês, nos representam. Eu vou, na próxima turma, fazer com que todos os meus colegas de dentro da Academia Lésbica façam esse curso. Esse curso me representa. Esse curso é um espaço de resistência e de construção de nossa narrativa para uma transformação. E é aí que eu me dei conta que, a, que o que nós estávamos sofrendo era porque nós ameaçávamos. Como nós não tínhamos Vamos dizer, muitos espaços onde nós nos sentíssemos representados, que nós fizéssemos nossas construções e fizéssemos nossas lutas, era por isso que a gente estava sofrendo essa ameaça externa. E para mim, aí eu consegui entender que realmente a lesbianidade é um ato de resistência resistência ao patriarcado, resistência ao machismo, à lesbofobia ao racismo, de alguma forma nosso ato, nossa... trazer nossas construções para a visibilidade de alguma forma nos fortalece. Não, nós precisamos realmente, como diz a Clark, nós precisamos realmente fazer uma comunidade lésbica, uma comunidade lésbica que, no, que, que se ajude e que, e que lute. E sair do apagamento lésbico, que nossa Adriana Henrique tanto fala, fala, é fazer isso que nós estamos fazendo, não é uma coisa tranquila, mas nós estamos aqui para essa luta. Bom, o Pensamento Lásbico Contemporâneo, ele é um curso de extensão e que tivemos online e na sua primeira edição reuniu 117 cursistas. Essas cursistas consistiam de mulheres lésbicas e sexuais de todo o Brasil e que é, apresentavam uma grande diversidade em relação a experiências e vivências tanto com movimentos sociais quanto com a academia. Então, isso foi algo que trouxe uma riqueza muito grande para o nosso curso porque permitiu que as discussões fossem permeadas por vários pontos de vista. Então isso é uma coisa, é uma validade do, do, do formato que escolhemos o curso e que se desenrolou em discussões muito, muito é, importantes e interessantes. Bom, esse curso ele está inserido dentro do contexto de um país extremamente violento com pessoas LGBTs e que passando por um momento onde os nossos direitos estão sendo cada vez mais atacados é, pelo fundamentalismo religioso representado principalmente pela bancada evangélica no Congresso do país, que tenta, através de projetos de lei, estabelecer meios de atacar os nossos direitos e de barrar essas discussões no âmbito da educação a partir da proibição de se discutir gênero e sexualidade dentro das escolas. Então, o que esse curso se propõe é de ser um espaço de construção coletiva do conhecimento a partir dessa produção teórica de militantes e teóricas, teóricas lésbicas. Porque existe uma grande visibilidade é, desse conhecimento, tanto dentro dos movimentos sociais, quanto da academia, e é importante visibilizar a contribuição das teóricas e... e e pensadoras lésbicas, so, não só sobre é, lesbianidades em si, mas como sobre feminismo e sobre os estudos de gênero e sexualidade no geral. É. Olá pessoal, sou Daiane Oliveira, sou jornalista, sou aluna do BI, que é o bacharelado Interdisciplinar de Artes pela Universidade Federal da Bahia. Eu participei da segunda turma do pensamento lésbico contemporâneo, por ser uma pessoa que já estou engajada no movimento como mulher negra e como uma mulher que não sou heterossexual, eu tinha muito interesse em entender, em compreender mais profundamente autoras negras, uma parte das autoras não negras, e autoras lésbicas Eu queria sair daquela caixa, daquela ideia de heteronormatividade, de, de padrão social. Então esse curso foi muito importante na minha vida, na minha construção. E eu falo que ele foi importante na minha formação como pessoa. Então poder estudar autoras como a Audre Lorde, inclusive, desculpa, eu não vou citar todas, mas são todas autoras maravilhosas. Era um texto que completava outro, que trazia um pensamento é, descolonial, que trazia um pensamento para acabar, para baixar, para diminuir, para a gente ter uma resistência maior a essa cultura do machismo a cultura da masculinidade compulsória, da heteronormatividade compulsória. Então foi muito importante é, participar desse curso, participar desse movimento na minha vida na minha construção como pessoa. E eu falo também que foi muito importante para a construção acadêmica que a partir desse curso eu tive um outro olhar na, na academia. Eu pude fazer artigos voltados para esse conceito para questões sobre a mulher lésbica na sociedade, sobre a invisibilidade da mulher lésbica na sociedade. O tema do meu artigo de conclusão foi exatamente esse, a mulher negra e lésbica dentro da política brasileira, que é altamente invisibilizada. Se a mulher negra já é invisibilizada, imagina quando é lésbica. É muito mais complicado esse processo. Eu também pude, na minha profissão, levantar questões sobre o lesbocídio, que no Brasil ainda é tratado de uma forma muito... É, vamos dizer que muito desleixada. Não é tratado o desprecílio. Não se fala sobre a morte de lésbicas no Brasil de uma forma forte. A polícia não sabe como lidar, as autoridades não sabem como como verificar o processo, não sabem como fazer, diminuir essa cultura. Então é um processo bem lento. E todo, todo esse pensamento que eu tive, Além da minha experiência, da minha vivência, foi através do curso, foi através do que eu pude aprender. Então, você ler sobre a ideia da Butler, por exemplo, da Judith Parker, você conseguir sair daquelas caixas que somos colocados, sair daqueles pensamentos que somos sempre ensinados, pensar em outras teorias, é, ler outras mulheres e dizer, gente, tem tanta gente legal, boa, tantas teorias maravilhosas que não são incluídas, não são colocadas dentro da academia de forma aberta e tranquila, sempre tem que ter um intencionamento. Então, para mim, eu posso dizer, e eu vou repetir uma vez, foi uma experiência fantástica, que mudou tanto a minha vida quanto as pessoas que estão ao meu redor, quanto as questões que estão dentro da minha do meu trabalho, quanto a minha vivência dentro da academia e, sinceramente, eu acho que você conseguir ter um desenvolvimento de um curso tão forte, é para toda a academia bater, dia essa galera que está fazendo, está organizando de pé. Porque a gente tem muita resistência para continuar com o processo. O Brasil, eu falo não só da instituição, eu falo do Brasil. No Brasil tem muita resistência em levantar essas questões. Falar de mulheres lésbicas, e ainda mais quando são mulheres negras, você trazer cursos que tem uma vertente de mulheres lésbicas para dentro de uma instituição que ainda é altamente elitizada, é muito difícil, então, e exatamente pelo processo que é, ocorre, né? Quando você faz com que as pessoas essa reflexão que eu tive na minha vida, você quebra paradigmas, você muda vidas, você faz com que toda a estrutura social se molde, se pelo menos tenha, pelo menos tenha algum tipo de fissura. Então, causar essas fissuras no sistema é muito importante. Então, esse curso foi maravilhoso na minha vida, eu espero que aconteçam muitos outros, para que mais pessoas possam ter esses mesmos pensamentos, acesso a essas mesmas informações ou outras informações, mas que possam quebrar esse tabu, que possam sair das suas caixas, que possam entender os seus lugares de fala, que possam mudar. É isso.